É ridículo. Espera <risos> aí. Espera aí. Uh, Calma. Vamos lá. Total 10. Isto estou bem emocionado com isto. Ao oh, meu lado tenho o meu amigo César Carapinha. Já o conheço desde os quê? 19, 20, 20 anos. E o César Carapinha uh, é. Uh, vamos dizer, pá, é dono de uma empresa chamada Vicoustic que é uma empresa de referência uh, no mercado de, uh, dos acústicos, dos, dos, dos materiais acústicos e de... Estou a dizer bem? Está bem dito! O que interessa é que hoje é um dia histórico, porque ali atrás vai ser colocado um painel que foi fornecido aqui pelo, pelo César, que tem a margem sul como pano de fundo. César, explica o, que é, o, que, é, o que, é, que é que vai ser posto ali. Então, basicamente o que nós vemos é fruto da reciclagem de garrafas de água que são apanhadas no mar. Portanto, basicamente, o que vemos aqui é 100% PET, que é exatamente a, a matéria-prima que nós temos nas garrafas. Ah. Depois, nós utilizamos uma técnica que é exatamente a mesma que é utilizada para fazer a impressão nas nossas roupas, aham, aham, aham. que é a sublimação. César, vamos ajudar neste processo e vocês vão ver o, produto final daqui a, daqui, o resultado final daqui a pouco. Olha, temos ali aqueles três, não é? ah, Nos últimos três anos reciclamos quase meio milhão de toneladas de garrafas d'água. Esse é o nosso contributo de... Olha, da que é uma empresa que nasceu na margem sul. Então o próximo passo é, em vez das garrafas serem recolhidas do oceano, porque ainda há uma componente, digamos, que poluente com este processo, vamos recolhê-las na praia ou nas orlas costeiras, dando também de trabalho a famílias carenciadas. Este processo vai se iniciar já no próximo ano. Mas aqui chega Mas a não pode... Aqui chega. Aqui chega. -se. Pronto, eu vou ter praticamente isto sozinho. <risos> e o que é que eu posso dizer, César? Muito obrigado. Margem Sul -se sempre presente. Espero que aqui, isto é o primeiro passo para o meu estúdio, Caseiro. Esta fotografia. Foi tirada pelo Newton. O Newton tirou esta fotografia só para mim. Ok? Muito obrigado, Newton, Fotografia do Caracas da Margem Sul. Vocês podem imprimir o que quiserem, as fotografias que quiserem, com este material que tem este efeito um, acústico, uh, epá, estético, vocês podem pôr o que quiserem. Deixa-me dizer mais uma coisa que é importante. Esta forma de reciclar o lixo, uh, para mim, é a melhor. Porque o que, é que acontece? Nós, hoje em dia, mandamos um saco de plástico para a reciclagem, certo? Mas não sabemos se a pessoa seguinte que vai reutilizar aquele plástico não o vai mandar novamente para o lixo. É. Esta é uma forma de fazer a reciclagem de longa duração. Portanto, isto está aqui e sabemos que não vai ser daqui para, para ser reciclado novamente durante uns quantos anos. Eu, eu peço enriquecidamente que outros empresários invistam mais na sustentabilidade, tentar resolver um bocadinho o problema que a indústria foi causando, que o plástico não serve só para fazer sacos. Temos aqui vários exemplos na casa do Rui. Aqui, aqui vem outro. Dentro desta cabina, a parte de, que faz o isolamento e o tratamento acústico também, é da mesma matéria-prima, e no teu maravilhoso teto da sala. aquelas placas lá em cima. Que ninguém diz que aquilo foi é um material reciclado. Outra hora, uh, garrafas de plástico. Está aqui um bom exemplo. a ah, minha ainda vai ficar melhor, porque nós vamos finalizar isto Vai... é mais uma desculpa para ficar pois, de ver a campo. Não, a, Bush, mas... a kombucha e o hambúrguer. Pois para o hambúrguer. É. Bora é. lá. Mm -hmm.